Você sabe o que é Sistema Eifes? E Eifes com Steel Frame? Você sabe para que ele serve e como ele funciona? De repente, essa pode ser a melhor solução para a sua obra. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e esse é o nosso especial, Construindo com Eifes. O grande problema do mercado é que a grande maioria não sabe o que é Sistema Eifes, não sabe como funciona, quais materiais compõem ele, como utilizar, como fazer a instalação. Vai ser aqui nesse vídeo que eu vou acabar com todos esses mistérios para você. Primeiro ponto, então, que você precisa entender. O sistema AFIS, ele é muito utilizado já há muitos e muitos anos nos Estados Unidos e Europa, principalmente. Mas aqui no Brasil, ele é ainda um sistema muito novo e pouco utilizado. Consequentemente, muito pouco conhecido. Diversas pessoas não dominam nem um bocadinho mas eu já trabalho com ele já há muitos anos. Para ser sincero, eu estou trabalhando com ele desde 2014 aqui no Brasil. E vou te dizer que mesmo sendo um sistema muito novo, ele já evoluiu. E mudou a forma como é executado e instalado nas construções. Por isso a gente tem que ficar ligado e saber o procedimento correto, tintim por tintim, para poder estar executando essas obras e não ter problemas, patologias no futuro. AFES, em inglês, significa Efficient Insulate Facet System. Então, o que é que é Sistema Eficiente para Isolamentos de Fachada. Então, a gente já descobriu o primeiro mistério o sistema AFES, foi um sistema desenvolvido única e exclusivamente para fachadas. E quer saber a parte mais interessante? A gente vai para o nosso segundo ponto. O EIFS, ele não pode ser aplicado único e exclusivamente, steel frame Ele pode ser aplicado também sobre alvenaria, obras de wood frame e concreto, outros sistemas construtivos que você possa imaginar. Ele é um sistema de isolamento termoacústico que a gente considera. E para você entender certinho, tintim por tintim, por que, que ele é considerado um sistema de acabamento de fachada e ao mesmo tempo é considerado um, um sistema de isolamento termoacústico, eu vou te explicar nesse momento quais são os materiais que a gente utiliza e como é o procedimento de execução desse sistema. Então vamos lá. Primeiro ponto. O EIFES é composto por diversas camadas. E eu vou dizer passo a passo como é que ele está, tá certo? Primeiro, quando a gente tem que pensar no EFES, a gente tem que ter um substrato. Um substrato. Esse substrato pode ser a parede de alvenaria, parede de bloco de concreto, parede de concreto maciço, placa de USB, quando a gente fala de frame, e até mesmo placa cimentícia ou a net, que é o que a gente utiliza nas nossas obras de steel frame. Então, a gente tem primeiro o nosso substrato. Um segundo momento, a gente vai para uma etapa muito importante. A gente tem um processo de impermeabilização da nossa camada, da nossa camada base que a gente tem, beleza do nosso substrato. Em seguida, o que, que a gente tem? E nesse, eu vou te falar. É uma palhinha para outro vídeo. Nesse momento, a gente já começa o momento de instalação das placas e isso que foi o que mudou no sistema ao longo dos anos. As nossas placas de isolamento termoacústico. E aí vai um ponto muito importante. A gente utiliza no nosso uh, tratamento termoacústico placas de EPS. EPS, como muitas pessoas conhecem, é isopor, mas isopremarca é da não, né? Mas é qualquer EPS, qualquer isopor que eu vou estar utilizando na minha fachada? Não. A gente tem que estar trabalhando com EPS de alta densidade. É um EPS mais duro, que não amassa tão fácil. É um EPS que é auto-extinguível. É um EPS que resiste grandes variações térmicas. Tipo assim, receber sol o dia inteiro e aí à noite tá muito frio. Então, é um EPS diferenciado. Fora que ele é auto-extinguível, viu? Se eu botar fogo lá... Ele não pega fogo, seja isso? É incrível. Então não é qualquer usopor que você vai botar na sua fachada, qualquer EPS. Tem que ser o EPS adequado para o sistema EPS. Pega esse EPS e aí vai o truque, olha só que legal. Aí ao invés da gente aparafusar, como antigamente era parafusado, em outro vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá certo? a gente vai colar ele. Igual a gente faz assentamento de piso cerâmico, que a gente tem uma desempenadeira deitada que a gente passa e assenta o piso, a gente vai fazer a mesma coisa com as nossas placas de EPS. A gente vai com uma desempenadeira dentada, passar uma argamassa colante e colar a nossa placa em cima do substrato já impermeabilizado. Beleza. Depois que secou, a gente tem um processo muito interessante que esse é o que a gente brinca, né? Neva na obra. Nessa próxima etapa, a gente tem o um processo de regularização e raspagem. Porque quando a gente cola o EPS, o que, que acontece? As placas podem ficar um pouco de desniveladas. E além disso, as placas de EPS normalmente elas vêm muito lisinha. E a gente precisa fazer um processo de abertura dos poros. E você vai entender agora nesse momento por que, que a gente tem esse processo de abertura dos poros. O que, que acontece? minha placa GPS colada lá, eu vou entrar com uma segunda argamassa, uma argamassa de cobertura e junto dessa argamassa de cobertura eu vou ter uma tela de fibra de vidro também em cima de toda a superfície para poder fazer a parte de estruturação do nosso sistema. Então eu vou ter o substrato impermeabilizado, as placas GPS coladas, já lixadas e niveladas. Eu vou fazer a minha estruturação com uma argamassa e uma tela de cobertura de fibra de vidro, beleza? Depois que eu fiz isso, ela já está estruturada, e você vê que o sistema fica muito rígido vai para o processo de acabamento final. É, meio redundante, né? Acabamento final. Isso acabou assim, mas tudo bem. <risos> então a gente vai para o nosso processo de acabamento final. E aí é nesse momento que você pode aplicar a sua textura, a sua pintura, a sua cerâmica, você pode aplicar o que você quiser em cima do sistema IFES. e ele tá pronto para utilização, incrível, né? Eu acho, não sei você, mas esse processo é o melhor de todos e eu gosto muito dele, você vai ver só. E o mais incrível é que você pode fazer todo esse processo né, em obras em obra que estão em andamento e etc, ou em sistemas modulares. O sistema modular, esse é o meu favorito, é quando a gente tem um sistema modular de fachada. Então a gente tem a nossa fachada e a gente quebra, a gente parte em blocos, a gente parte em módulos, em placas. E nessas placas a gente vai e faz o acabamento AFES. E por que, que o AFES é o mais indicado para os sistemas modulares? porque ele é um sistema altamente flexível e tem um excelente desempenho, quando então a gente vai falar de transporte. Então, ele facilita muito o nosso processo de modulação do nosso sistema. E vou te dizer que esse é o sistema que eu mais gosto de fazer e que Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com o em 2014, foi fazendo modular, viu? Então, se você for pensar no EFES, a gente pode trabalhar com ele tanto modular, que ele é o melhor sistema para fachadas em obras modulares, como, em loco, obras que estão acontecendo no local. A gente pode pensar em obras de reforma, tipo retrofit, ou então obras feitas do zero começando lá novinha bonitinha. agora se o sistema Eifes é tão flexível da forma que eu expliquei e ele é tão maravilhoso conta para mim Por que, que você acha que ele ainda não decolou no Brasil eu juro que eu fico morrendo de curiosidade. conta aqui nos comentários na sua opinião o que que falta para o Eifes decolar né o que que tá faltando para esse sistema que já é muito muito utilizado mesmo gente na Europa vocês não têm noção Todas as obras, prédio, casa, tudo que você possa imaginar aí, fizer um negócio assim, surreal essa é. Por que, que lá todo mundo usa e a gente não está utilizando? Eu juro que eu não consigo entender. Se você tem algum chute, se você tem né, alguma opinião para me dar sobre isso aqui embaixo nos comentários, deixa aqui embaixo. E não deixe de continuar acompanhando esse nosso especial sobre o sistema AIDS. Se você quer dominar esse sistema, que bomba lá fora e daqui a pouco está entrando. Isso eu posso ter certeza? Eu acho que ele vai estar tá bombando aqui no Brasil também. Então, eu te espero lá daqui a pouco, no próximo vídeo. A gente se vê. Grande beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.